Você acha que a democracia está em risco? Tá. Com o Bolsonaro hoje, tá? tá. Não, tem, não tem nem o que dizer. Eu acredito que mais quatro anos de Bolsonaro... Eu acredito que se ele ganhar, a gente vai viver um inferno. Nesses outros... No Nos quatro próximos anos você... quatro anos. Se ele ganhar, nós gente vai viver um inferno. Mas como a gente vai ganhar de Bolsonaro se a gente só fala de Bolsonaro? Se toda a oposição só fala de Bolsonaro? Se a militância pró e contra, só fala de Bolsonaro? A gente não fala do Lula, não fala do Ciro, não... É, quando fala, fala com ressalvas. Por que que o bolsonarista põe o adesivo no carro com orgulho e os caras do PT não estão põem com orgulho no carro? É uma pergunta boa. Por que os caras não põem? Não sei, eu acho que eles têm muito, muito aquela retórica que colocar colocaram na nossa... Sabe aquele quando você introduz alguma coisa na sua mente que automaticamente você já se... A mídia bateu muito no PT, eu acho que bateu muito na corrupção e... E, às vezes, parece que a gente está é, conveniente com o que é de errado. Eu acredito que houve corrupção no governo do PT, eu acredito. Eu não acredito em um Marte flores, mas é, eu acredito que nem todo mundo é culpado, né, Ferrez? Porque, se você olhar um contexto geral, quando eu vi ali a corrupção do PT, teve gente corrupta, como tem uma empresa de pequeno porte, alguém sempre, quando tem uma propriedade, acaba te roubando também. Você não sabe. Quando você não, na verdade, ele caiu numa armadilha, na minha visão, né, que ele, ele mesmo não sabia e acabou arrastando ele Então isso fez com que as pessoas Fiquem meio receoso De falar, não, eu estou com o PT Eu estou com a esquerda E o bolsonarista é aquele Cara iludido Que acha, não, eu estou no certo, eu estou no correto Eu sou Eu acho que é uma questão disso mesmo Eu acho que esse retrato ficou no psicológico